O que, que eu acho que você tem que é, seguir? Para mim está muito claro, é continuar falando disso. Quando você tem um trabalho, né, que é um serviço, e você fala para mim que eu ficaria aqui seis horas falando sobre isso e teria uma grande satisfação, imagina você ganhar dinheiro fazendo isso. Né? Então, é só realmente transformar isso num negócio. E aí, para mim, fica muito claro que você pode ajudar num formato de mentoria, individual ou em grupo. Para mim, seria o movimento mais óbvio para você fazer, que poderia ser transformado no segundo momento em curso também. Tá? Agora, o que, que é legal você se observar hoje? Você entender quem são as pessoas que conectam muito com a sua fala, com os seus exemplos, com a sua vivência, se são amigas, se são pessoas mais jovens, se são né, o que, que essas pessoas hoje estão é, sofrendo, então determinar com muita clareza os problemas que elas estão tendo e pelo que, que elas estão buscando ajuda com você. Então, ter essa clareza do avatar vai te ajudar a direcionar a sua comunicação para você falar exatamente para a dor daquela pessoa, porque autoconhecimento e espiritualidade é para todo mundo. Né? Então, é muito difícil você se destacar, você trazer uma linguagem única, você conseguir né, chamar a atenção, porque é muita gente falando disso, né? E a barreira de entrada também é baixa, porque né, tem muitas pessoas que não, não precisam de nenhuma formação para falar sobre isso e já tem um trabalho lindo também. Né? Mas tem de tudo. Né? Então, quando a barreira de entrada é menor, é, é mais fácil de você ver tudo. Né? Quer dizer que, ah, não tem médico ruim? Não, tem. Né? Mas a barreira de 11 anos, né, para você se tornar médico, residência e tal, é um pouco maior do que outra coisa. Então, é, é simplesmente por isso. E aí fica... Muito difícil da gente se destacar, mas se você consegue encontrar uma tribo, um público específico, né? Que vou dar o exemplo da Fátima, que faz é, ela entrou também no Ser Livre, depois foi para outros cursos, e ela, ela criou um negócio online para ajudar é, mulheres e geralmente são mulheres casadas que abriram mão da carreira. Para cuidar da casa, mas só que chegaram ali em torno dos 50, 60, 65, então, naquela crise de não ver mais sentido no que faz, se sentindo vazias, e ela ajuda essas mulheres é, a criarem micronegócios vendendo coxinha, coxinha de frango, né? coxinha frita, tá no Nordeste. Ela ajuda essas mulheres a, a, a, a criar um negócio em torno disso, porque 40 anos da vida dela ela fez isso. E. Só que esse é só o subterfúgio, é só a desculpa para um puta programa de desenvolvimento pessoal. Só que ela não vem falando assim, eu vou te ajudar a encontrar paz, se empoderar e, e resolver todos os problemas da sua vida. Ela fala, você vai conseguir criar um negócio para ganhar mil e poucos reais por mês porque essas mulheres não estão precisando de grana mas elas estão precisando de independência se sentirem úteis se sentirem valorizadas e hoje são muito dependentes do marido então ela conseguiu é, ter uma, uma conexão visceral né, ao ponto da, de quando ela traz a história dela, de quando ela traz a comunicação dela, outras mulheres que estão vivendo aquela dor vão se conectar com ela então é muito difícil um cara de 28 anos comprar a mentoria dela. Né? Agora, se você é uma mulher né, de 60 anos e está vivendo as dores que ela está abordando ali, vai ficar muito mais fácil de gerar essa identificação e o, o desenvolvimento pessoal e empoderamento ela vai buscar ali, e não no Ian. Lógico, eu também falo disso, né? Eu vou ajudar, mas não é a minha pegada. Que é a pegada de quem fala né, de você vai enriquecer para comprar BMW e viajar de lancha, não vai se conectar tanto com, comigo. Eu vou falar para você ficar descalço e de uma vida mais livre, equilibrada, de boas. Ser um milionário sem os milhões na conta, né? Sem toda essa toda essa preocupação. E aí você precisa se posicionar, porque senão você vai ser mais uma falando de física quântica, de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal. E aí fica muito difícil de você encontrar a sua voz única. Então, é, esse é o meu convite para, primeiro, você olhar muito bem quem é o tipo de pessoa que você... Se você pudesse escolher apenas uma pessoa para ajudar, quem seria essa pessoa? Você hoje tem um pouco de clareza disso? Então, uma mulher de 35, começa focando nisso, tá? É óbvio que você tem uma linda capacidade comunicacional que você vai conseguir transitar entre todas as idades. E se pintar oportunidades né, de pessoas querendo de tal idade, você não precisa falar não. Mas tudo que você fizer, o conteúdo que você vai pensar, se você quiser postar conteúdos no Instagram e tal, vai ser pensando nessa mulher. Agora, não é pensando numa estatística. Tá? Vou fazer o conteúdo aqui pensando em mulheres de 35, 45. Não existe estatística. Tá? Todos nós aqui não somos estatísticas. Fazemos parte de estatísticas, mas somos pessoas. Então, você tem que pensar no nome. Então, eu tenho certeza que você conhece uma mulher de 35 que você já talvez até tenha ajudado. Você tem esse nome? Com clareza aí? Com clareza, sim. Fala para mim. Lilian. Lilian tudo, Lilian. tudo que você fizer até agora vai ser para Lilian. Tá? Você vai imprimir a foto da Lilian, vai botar de, do lado do seu computador ou na mesa de trabalho... E toda hora que você pensar, pô, esse conteúdo aqui é para a Lília. Essa fala aqui é para a Lília. Esse texto, essa imagem, tudo tem que ser para a Lília. Porque assim você vai atrair várias outras Lílias. E, e óbvio que vai ter a, Fa, a Fabiana, que é 10 anos mais velha, ou vai ter o Rodrigo, que é 5 anos mais novo, vai. Mas é muito foco para você falar para a Lília. Então, todo mundo, galera, aqui, vocês precisam ter clareza de quem é a Lilian de vocês. Isso muda tudo, tá? Porque a gente tem a tendência de... Ah, eu vou falar um pouquinho para a mas também para o Alex, para o Edilson, aqui para a Patrícia também, para a Ellen, para o Arilson e para o Leandro. Porque assim eu falo com todo mundo. Então, quando você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. Porque tá todo mundo falando com todo mundo. E aí é muito barulho. É, por que, que vocês pararam para me dar um voto de confiança? Porque vocês se identificaram com algo que vocês não se identificaram com outras pessoas, que falaram talvez coisas muito parecidas com o que eu falei. É, mas talvez a forma, talvez eu despertei algo ali que você falou, pô, esse cara aí eu vou dar um voto de confiança, eu vou ver qual é. é você falou, foi o seu caso. É. Você me deu um voto de confiança, você está aqui comigo num domingo, é, já estamos tá uma hora e quinze, então eu despertei algo. E é isso que você vai fazer com outras pessoas, mas só se você tiver muita clareza do seu posicionamento. A Ian falando, parece ser tão fácil isso, né? É. Não é tão fácil assim. Esse é o X da questão, de qualquer negócio. Essa clareza, essa transparência, mas que só vai vir quando você começar a praticar. Quando você vender para a Lília e, na verdade, ver, pô, é, a Lília não é muito bem a Lília. É, é essa outra pessoa aqui, a Raquel, que eu entreguei agora e, pô, foi incrível, porque a Lília gaguejou um pouco, foi difícil, tal, tá? não, não foi muito fluido, mas isso só vai vir com a prática. Então, hoje é a Lilian. Hoje é a Lilian. Então, você foca 100% na Lilian. E aí, o que você vai fazer para envelopar isso? Você vai estudar com muita clareza quais são as dores e os desejos da Lilian. E aí, você vai ter que trabalhar sempre nesse sentido de você facilitar a Lilian a chegar nos desejos dela, nos resultados que ela espera, e minimizar os problemas na vida da Lilian, minimizar a dor na vida da Lilian. E aí, você vai criando o seu método que hoje talvez já esteja desenhado intuitivamente, que foi o que você fez, as coisas que você vivenciou, leu, experimentou, que te deu essa clareza, essa paz, esse sentimento de... de... de... de, de você se sentir né, plena, e você vai fazer a engenharia reversa, falar, pô, foi importante para mim entender o meu propósito, foi importante para mim desenhar uma vida mais em torno dos valores. Então, essa pessoa precisa entender o que é valor. Ela precisa entender o que é uma visão de propósito. O Ikigai me ajudou, então vou usar o Ikigai também, vou usar um pouco do Ian, vou roubar aqui de um artista. Tudo que eu trago aqui para vocês, vocês podem usar e abusar, tá? E sempre, agora, não copie e cola, porque aí vai ser o Ian ensinando. Mas vocês trazem, vocês melhoram, vocês hackeiam, vocês fazem, façam deem é, a cara de vocês para tudo que eu... É um excelente, para quem está sem método, nada, segue um pouco a lógica do método que eu estou trazendo, que né, vocês vão criar um método ainda melhor a partir daquilo. Você já tentou lançamento interno, lançamento de semente, lançamento daquilo, lançamento do outro, e não conseguiu os resultados que você queria, só se estressou, burnout, caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa, ter que fazer um milhão de lives, tem que fazer... que ter, ter, ter, ter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 um negócio online minimalista, então clica aqui embaixo, você não vai se arrepender.